Okay. Salve, salve, rapaziada. Seguinte, agora eu vou ensinar vocês como faz o saque aqui na Binomo, tá? Não tem muito segredo, é bem básico mesmo, tá? E o seguinte, mano, lembra daquele vídeo que eu ensinei como depositava, que tinha os depósitos, é, tanto por transferência bancária quanto por boleto? Quando você realiza a transferência bancária, ele meio que salva a sua conta, Certo? Ou seja, a mesma conta que você usou para transferir, ele vai ficar salvo para você poder sacar depois, tá? O saque da Binomo, se você for VIP, ele cai em 4 horas, mano. Então, essa é outra vantagem, tipo, mano, muito foda, porque é, é o que eu ensino para rapaziada. Mano, é, fez lucro, saca, tá? E essa é uma dica muito importante para vocês sobre. É, é, opção binária tá porque o que, que acontece com a maioria dos iniciantes a gente tem algo que é chamado de termômetro financeiro tá cada pessoa tem o seu termômetro financeiro cada trader tem o seu termômetro financeiro certo e como funciona esse termômetro financeiro ele funciona da seguinte forma rapaziada é, cada pessoa está acostumada a lidar com um tipo de valor Certo? O meu termômetro financeiro, ele funciona de uma seguinte forma, o seu funciona de uma seguinte forma, o do fulano trader funciona de uma determinada forma, tá? Então, eu, por exemplo, estou acostumado a operar bancas de no máximo 10, 15 mil reais, tá? Eu não gosto de deixar bancas acima de 10, 15 mil reais. Chegou em 15 mil reais, eu saco, tá? Por quê? Eu não gosto, primeiro de tudo, eu não gosto de operar banca alta, tá? Eu sempre gosto de deixar bancas baixas e ir alavancando, porque eu tenho mais facilidade em alavancagens do que em colocar uma banca super alta e ficar gerenciando. Eu não gosto de operar dessa forma. Se você se adapta assim, é legal que você foque no que você se adapta, tá? Então é o que eu falo, desenvolva o seu operacional com base no que você já testou. Então, por exemplo, eu me adapto bem com bancas de mil a dois mil reais. E aí eu pego, coloco esse capital e vou operando até chegar num capital legal. Ou então, coloco uma banca de dois mil reais, por exemplo, construo um lucro interessante e já faço o saque. Tá? Então, é muito importante que você saiba o seu termômetro financeiro. Por exemplo, ah, Lucas, a minha banca chega em mil reais e eu não consigo passar de mil. Chega em mil, eu não consigo. Então, realiza um saque e refaz. No meu começo, eu gostava de operar a banca de no máximo 200 reais. e aí o que eu fazia? Eu alavancava até 400 500 sacava o meu lucro e voltava para a banca de 200 tá? Então, até hoje, eu gosto de realizar isso. Eu deixo uma determinada banca, construo um lucrinho legal e já saco, tá? Por quê? Eu, eu, eu reconheço que eu trabalho melhor dessa forma, tá? Que eu é, me sinto mais confiante até também, tá? Para estar tá operando dessa forma. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é isso, tá? Construir um lucrinho legal já realiza o seu saque, beleza? Então, é muito importante que você saiba, tá? Recapitulando, anota isso, rapaziada, anota para você rever, rever e não esquecer, beleza? É muito importante que você saiba esse seu termômetro financeiro e que você nunca deixe uma banca mais alta do que você está acostumado a operar, beleza? Então, por exemplo, é construir um lucro, já saquei. Por quê? O que, que acontece com a maioria de vocês? E o que acontecia comigo no começo? Eu construía um lucro legal e acabava devolvendo para o mercado. Ou seja, alavancava uma banca de 200 para 500 reais e no dia seguinte devolvia, voltava para 200. Alavancava e devolvia. E aí eu comecei a realizar saques logo após fazer o lucro. Por quê? O que a gente comete de erro é o que eu falei, tá? Eu sempre vou focar em psicológico em todas as aulas, porque é a parte mais importante. E se você não tiver um bom psicológico, esquece. Você nunca vai ser um trader consistente. Tá? E, então vamos lá. Eu, o que, que eu gosto de fazer? Eu realizo o meu lucro e já saco. Tá? Para que eu não devolva para o mercado. Tá? Eu me sinto mais confiante dessa forma. E outra coisa que a gente comete erro quando a gente está operando, a gente acaba esquecendo o valor do dinheiro. Tá? Então, pô, a gente construiu um lucro ali de 500 reais. A gente pensa, não vou ir até mil e acaba fazendo o quê? Devolvendo parte do que a gente já construiu, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é não devolva o lucro que você já construiu para o mercado. Saiba valorizar o seu dinheiro. Pô, você fez 200 reais que seja, 100 reais, 20 reais que seja, saca o seu lucro. Pô, 20 reais é dinheiro, mano. Dá para comprar coisa. 50 reais é dinheiro, tá? Não menospreze o seu capital, não diminua o lucro que você já construiu. Pense nas coisas que você pode comprar com aquele seu lucro e não seja ganancioso, tá? Não construa um lucro e já não, meu Deus, eu acho que dá para fazer mais. Não, pô, pensa, pô, já fiz um lucro, vou sacar, amanhã tem mais. Não tenha pressa de enriquecer. O fator que vai fazer você ficar parado no tempo é a pressa. Tá? Por quê? na pressa de ganhar, de ganhar, de ganhar, de ganhar, de ganhar, que você acaba se fudendo e perdendo e nunca chegando na consistência. Então entenda o processo, tenha calma para respeitar o processo, tá? E saiba sempre sacar o que você já fez, saiba valorizar o seu lucro. Sabe por quê, mano? Se você tiver feito 20 reais que seja, mano, você fez 20 reais apertando aqui, ó. Quem você conhece do seu ciclo social que ganha dinheiro dessa forma? Ninguém, ou uma, duas pessoas no máximo, tá? Então, valorize a sua grana, saiba sacar o lucro que você já fez, saiba valorizar o mínimo de grana que você tenha feito, tá? Então, vamos lá rapaziada, Eu vou mostrar aqui como que a gente faz para sacar, ó, vocês vão estar aqui na tela da Binomo, certo? É bem básico, vocês vão clicar aqui em depósito, vão vir aqui em sacar, tá? Bem basicão mesmo. Aqui vocês vão escolher o valor do, do seu saque, tá? Eu vou sacar 1850, que é meio que o que está sobrando aqui da banca, desses mil que eu havia depositado, tá? E aqui são os bancos que eu vou escolher para estar tá recebendo o meu saque, tá? Vou colocar aqui o valor que é 1850, beleza? Não dá para colocar os centavos, não sei porquê. Então, beleza. E aí, vou solicitar esse meu saque, tá? Assim que eu solicitar o saque, como eu já falei... Se você for VIP, ele vai cair em até 4 horas para a sua conta bancária que você selecionou. Se você não for VIP, demora de 1 a 3 dias para cair, tá? Geralmente, mano, demora no máximo 2 dias, tá? Nunca demorou 3 dias para cair os meus saques, tá? Nem mesmo quando eu não era VIP. Então, é... essa é outra vantagem da Binomo, tá? Ela paga bem rápido, não tem enrolação, não tem problema nenhum. Tá? Às vezes, o, às vezes demora duas horinhas, três horinhas, depende, tá? É bem variável isso. Mas é basicamente isso, tá? Então você clica aqui em solicitar saque, realiza o seu saque. Eu só não vou clicar aqui para não não mostrar minhas informações, tá? É, mas vou realizar esse saque, tá bom? Eles vão depositar na minha conta bancária como uma transferência bancária, tá? Então quando você for ver na sua conta bancária, vai estar tá lá como uma TED e tal, e aí vai aparecer um nome de é, é, retailers, cobrança, um bagulho assim, tá bom? Então é basicamente isso, é bem simples, tá? Guardem o que eu ensinei aqui pra vocês de psicológico, de saber valorizar o lucro que você já construiu, de saber parar na hora certa e de valorizar sua grana, porque, mano, não há ninguém hoje em dia que ganha grana dessa forma, clicando pra cima e pra baixo, tá? Não é tão simples assim, como parece, é óbvio, né? Tem todo um estudo por trás, mas é basicamente isso, tá bom, rapaziada? Então é isso. É, a parte do saque é uma parte bem básica, bem básica mesmo, não tem muito segredo, e é isso, fechou?